Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Da série, né, Conceitos de Vida, hoje vamos falar do mais terrível, que é o ENATIPO 7, que é o meu ENATIPO. Os tipos 7, sentindo-se menores que o mundo, escolheram reduzir a vida aos seus aspectos alegres. Procuram se afastar de todos os aspectos que sejam penosos ou tendenciosos, e só se sentem verdadeiramente vivos quando suas realizações estão preenchidas por momentos agradáveis. Os sete se sentem realizados fazendo planos com aquilo que acontece no seu meio ambiente. E, como consequência, esses planos parecem ser sempre mais interessantes que qualquer coisa que esteja efetivamente acontecendo. Então, para os tipos 7, ser é ser alegre. Seja bem-vindo. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau pra vocês.